Vamos falar de videoconferência segura? A internet é um território muito útil para organizar a luta feminista, ainda mais durante a pandemia. E ela não é um espaço tão seguro assim. Ela tem donos que não têm os mesmos objetivos que nós. Uma internet livre, autônoma e feminista. Há vários riscos em usar plataformas comerciais para nos comunicarmos. Ataques de zoom -bomb, onde almas cebosas invadem eventos online com mensagens de ódio, fotos e vídeos ofensivos. Vazamento de informação. Quando há alguém infiltrado para obter dados ou gravações não autorizadas, abre espaço para ameaças e difamações às manas presentes. Risco de entrega de dados porque tudo o que fazemos nessas plataformas fica exposto dentro do servidor. Google, Skype Zoom são empresas que em seu termo de uso já avisam. Se houverem pedidos judiciais, nós entregaremos seus dados. Já imaginou a quantidade de dados que eles têm? Mas não se preocupe, existem alternativas a essas plataformas. Projetos de software livre que respeitam a sua autonomia e anonimato como o Projeto Maria Vilani, criado e mantido por feministas brasileiras, que oferecem acesso totalmente gratuito a três ferramentas. Shimamanda Para videoconferência com até 30 pessoas. Já ouviu falar no Jitsi? A Chimamanda é a nossa Jitsi feminista. E para usar, não precisa fazer cadastro ou baixar nenhum aplicativo. Basta entrar no site e compartilhar o link com as participantes. Amarantos é uma plataforma de chamadas de voz em alta qualidade que consome pouquíssima internet. Ela é uma versão do Mumble e tem salas exclusivas para cada grupo. O áudio sai limpinho, mesmo para aquela mana que está com a internet lenta. A queridinha, Angela. Esta plataforma completa de videoconferência é perfeita para palestras e aulas. Estável, permite gravação, divisão em salas, exibição de vídeo externo e notas compartilhadas. Zoom não está com nada perto da Angela Davis, nossa instalação do Big Blue Button. Agora atenção. Para acessar a Angela ou ter a sua própria sala na Amarantus, você deverá mandar um e-mail para suportevedetas@riseup.net. Depois que sua solicitação for aceita, podemos te ajudar com o um suporte técnico. A nossa comunicação é toda por e-mail. <risos> Somos antiquadas. Mas manter esses serviços de forma segura, responsável e feminista custa caro. Por isso, no momento, limitamos o acesso a grupos e pequenas coletivas feministas da América Latina. Então, mana, escreve pra gente. E visite o nosso site, mariavilani.vedetas.org. Lá tem manuais, vídeos, gifs pra baixar e aprender mais sobre cada uma dessas ferramentas. Pra trocas, reuniões e fofocas mais seguras, conte com a Maria Vilani.